Oi meus amores, tudo bom? Então, hoje eu vim dar dicas de como você colocar aquela música famosa Ou até uma musiquinha sem direitos autorais Se você não é inscrito ainda, muito bem-vindo e clica aqui no botão de inscrever, que eu mereço, né? E agora, se você é inscrito já, clica no sininho que assim que eu postar um vídeo, você já chega de uma notificaçãozinha pra você E você já fica por dentro de tudo do meu canal Me siga nas redes sociais, que no Instagram e no Snap eu estou sempre postando coisinhas no snap, principalmente, que é mais no meu dia a dia, e você fica me conhecendo melhor fica com aquela conexãozinha comigo. Então bora lá conferir que esse vídeo tá muito bom. Então, gente, pra quem é youtuber sabe do que eu tô falando. Sabe quando você é barrado ou você leva um e-mailzinho de reivindicação porque você botou aquela música do famoso com direitos autorais? Então, eu vou resolver o seu problema. Pra quem não sabe do que eu tô falando, é, quando você aceita ser parceiro do YouTube, você tem que ver várias leis, vários termos lá. E aí você. Pra você monetizar seu canal, você não pode ser nada com direitos autorais. Tudo tem que ter o seu. Você tem que criar o seu próprio conteúdo e tal. As músicas, o, o YouTube disponibiliza, que eu já vou falar depois, algumas músicas sem direitos autorais que você arrasa. Só que, tipo assim, são várias músicas sem gracinha, mas também tem umas músicas. Muito legais, basta só você pesquisar. Só que é muito chato porque nem todo mundo conhece isso. Os youtubers famosos sabem reverter essa situação. Mas esses youtubers que estão começando não sabem. Então, quando você manda o um vídeo, quando você sobe o vídeo, ele já chega uma, um e-mail sendo ele reivindicado ou não. Porque a reivindicação é você é, fraudar, né? Você fazer. Ou alguma coisa no seu vídeo que tenha direito autoral E aí o YouTube já manda na hora uma indicação Bom, então aqui, gente, eu separei vários canais aqui E olha só, lembrando que eu não sei falar inglês, tá bom? É, eu separei vários canais aqui que são acessíveis aqui no YouTube, gente Mas tem vários que vocês podem pesquisar, né? Novas pesquisas de ir porque eu não pesquisei muito Eu falei, nossa, tá bom isso aqui pro conteúdo do, do vídeo Bom, gente, o primeiro canal que eu separei aí é Bye Bye Compreend Music Promotion Company. Nossa, eu vou deixar aqui escrito aqui e aqui linkado no bloco de informações. O segundo é No Compreend Music. Também tem o No Compreend é, Songs, que é, é mesmo enunciado, só que no final... É sons. E tem o do YouTube Que é o YouTube Audio Library. É... Esse é o Sons que o YouTube disponibiliza Disponibiliza Disponibiliza E aí você pode ver E esses não tem nenhum de direito autoral Esses outros também não Mas você dá mais outras pesquisadinhas e vê E tem uns... E pra você baixar essas músicas Tem um site que eu super amo Que é o Online Video Converter E eu vou deixar aqui embaixo o link dele também É muito fácil É só você pegar o url né que eu não sei falar direito mas é só você pegar o url ali de cima copiar e colar lá no site deles e você vai lá processar e você também é muito legal que você pode ver pode marcar os minutos tipo eu quero começar da música de 1 minuto e 50 e parar no 2 minutos e 15 gente uma dica que nossa eu achei muito legal é que eu fiz uma vez e funcionou Pra saber se teu vídeo tá com reivindicação ou não É você postar ele, bota lá a musiquinha, edita, corta, faz tudo que tem que fazer Bota a musiquinha e posta, só que posta no privado Chegar um e-mail de reivindicação, aí você já sabe, né? Apaga aquele vídeo, cria outro e posta de novo E assim você vai fazendo e depois você monetiza O meu já tá pra monetizar automaticamente, então não tem pra onde correr mas eu posso tirar eu, Assim que o negócio está processando lá né, tá? 5% ainda eu tiro E boto para o privado E aí eu vejo o que, que vai acontecer Se vai chegar é, e-mail normalzinho Se seu vídeo já está pronto para publicar Ou se seu vídeo tem uma reivindicação Aí fica complicado Mas... É fácil Bom, pra você colocar uma música Eu vejo você querendo botar tipo Ai, ah, eu quero botar um pouquinho só da música Gente, coloca e Até 15 segundos de música vai O YouTube te permite até 15 segundos Mas passando disso Ele já dá nessa reivindicada Mas, gente é, Eu já coloquei 15 segundos da música E não aconteceu nada Inclusive, gente A minha intro do canal Que é aquelas minhas fotos e tal É a música é, tem direito aos autorais E o é que eu faço? Eu deixo até Eu acho que são 10 segundos Não sei direito da minha intro Mas é muito fácil E isso não é uma burlação Isso é o seu direito 15 segundos é o máximo que você pode usar Então, gente, é isso desse vídeo eu Espero que vocês tenham gostado E sempre que vocês quiserem Mais conteúdo novo no canal, mande um e-mail Se vocês quiserem mandar lembrancinhas Tá tudo escrito aqui embaixo Então é isso, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dê um gostei. Fiquem com Deus. Beijinho e tchau.